Bom pessoal, dando continuidade aqui As ferramentas de comunicação e gestão de projetos A gente já falou aqui do Trello Uma das que eu acho mais completa para reunião É uma ferramenta que eu vou apresentar a vocês Muita gente usa o Zoom, outras usa o Google Meet Mas essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês Eu acho que é uma das mais completas Como é que você acessa ela? Você vem aqui, vai digitar Jitsi, Jit Jitsi. Meet, como está aqui E vai acessar Ela é mais completa porque ela permite alguns controles Que eu vou mostrar Para vocês, ela faz reunião Virtuais Reuniões virtuais, então aqui a gente bota O nome da reunião, muito simples Iniciar uma nova reunião então, vou botar aqui IFPE Extensão E dá OK ou I se Eu quiser eu posso instalar as extensões do Chrome, mas não vai ser o caso. Então a reunião ela aparece muito com o Google Chrome. Aqui a gente tem a opção de Google Chrome, não, o Google Meet. Aqui a gente tem a opção de compartilhar a tela. A gente pode compartilhar a tela inteira, pode compartilhar a janela ou pode compartilhar aqui a guia do Chrome ou as janelas que estão abertas. Aqui tem uma opção muito interessante, que é a opção que a pessoa pode levantar a mão para falar, então fica mais organizado. Então se eu clicar aqui, ele vai é, levantar a mão para falar e ele fica mais organizado porque não há interrupção. Aqui você pode, você também tem um chat, então eu posso botar aqui um teste do chat. Aqui é a opção de habilitar e desabilitar a câmera e o microfone eu não estou usando a câmera agora porque eu estou conectado a minha webcam e gravando a webcam em outro software e aqui é o mais legal ó. esse menu que eu vou mostrar aqui a pouco aqui você pode botar uma segurança ou seja, você pode definir uma senha para a sua reunião para ela não ficar com o link aberto então eu posso botar aqui a senha e posso convidar mais pessoas. Quando eu clico em convidar mais pessoas, eu clico e vou mandar esse link para que as pessoas possam entrar na reunião. Eu mandando o um link, deixa eu entrar aqui no celular. Para fazer um teste. Vou entrar. IFPE. Extensão. logo ele vai me pedir uma senha pronto aqui eu já entro tá dando uma... microfonia deixa eu baixar aqui e tirar o áudio do celular para poder continuar pronto entrando aqui vou tirar a câmera aqui Entrando aqui, eu posso fazer o seguinte, a gente pode é, ver, acho que ainda está o microfone, deixa eu desligar aqui, porque aqui tem dois, ó. tem o meu celular e tem eu fazendo o um teste aqui no, no computador, então vamos supor que eu venho aqui no celular e a pessoa do celular quer falar, então se ela quer falar, ela vai levantar a mão, Veja que ela aparece aqui com a mãozinha levantada para falar. O que eu acho muito legal dessa, desse programa é que ele lhe dá total controle diferentemente dos outros. Por exemplo, aqui tem a opção de desligar o microfone de todo mundo ao mesmo tempo. Tem a opção de tirar pessoas das salas ou mandar até mensagens no privado. O que outras ferramentas é, não permite que você mande. É mensagem no, no privado quando você vem aqui nesse menu aqui ele mostra a opção que você quer dar destaque a um ou a outro que está falando então, por exemplo se eu ligar lá a câmera ele vai dar destaque lá a pessoa que está falando e o controlador da sala é que pode controlar isso também ou ao computador aqui. Muito bom. Então, deixa eu desligar a câmera aqui. Pronto. Outra opção que tem aqui. Outras opções. É esse menu aqui que eu acho mais legal. Por exemplo, aqui você pode gerenciar a qualidade do vídeo. Se você quer baixa definição. Isso depende da sua internet. Eu sempre deixo alto porque aqui a conexão é boa. Aqui você pode é, botar em tela cheia. Ou sair da tela cheia, iniciar uma live. Isso aqui é um, um recurso muito bom porque, por exemplo, você pode aqui, como as outras ferramentas, elas são limitadas. Então, aqui, segundo o site do, do da organização, Meet eles permitem até 100 pessoas simultaneamente. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma transmissão de uma live no YouTube, é muito mais fácil do que de integrar do que as outras as outras ferramentas, só é clicar, lá no YouTube ele vai gerar um código, quando você bota transmitir ao vivo, o código você vai colar aqui e bota iniciar a transmissão aqui, ó, o streaming, a live, ele vai transmitir daqui para o YouTube e aí fica ilimitado. A transmissão você vai com seus convidados fazendo a transmissão daqui e lá no YouTube vai ficando a transmissão ilimitada. Aqui ele permite a gravação da reunião. Ele vai gravar no Dropbox, como no Google Meet também. Então, no, no, aqui você faz uma conta no Dropbox, clica em gravar e faz a gravação para que o vídeo dessa reunião fique é, disponível. Outro recurso que eu acho mais avançado do que as outras ferramentas é esse aqui, ó, compartilhar vídeo no YouTube. Então, ele lhe dá o controle da, da ferramenta, não só da tela, do áudio e do, e do play do YouTube aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele pede o link para que eu compartilhe na reunião. Eu vou lá no YouTube. Vou aqui no canal do IFPE. pegar um vídeo para compartilhar lá com o pessoal. Pronto. Vou pegar isso aqui pegar o link aqui né compartilhar copiar e posso colocar o link e veja aqui que bom que arretado ele fica aqui ó todo o controle dos vídeos ele fica dentro da própria plataforma tá vendo isso aqui você pode dar play então, e ele não confunde o áudio então eu posso vir aqui e tem o um controle total da plataforma vem aqui e estopar o vídeo tirar da tela, ok? Outros controles aqui é, é as configurações onde tem configuração de dispositivos de câmera as permissões como outro qualquer a gente tem aqui é, o, o status aqui do do áudio e da conexão e eu acho essa, essa ferramenta mais avançadas, avançada do que as outras. Então, por exemplo, aqui, a parte do chat, ela é muito, muito mais avançada para você desenvolver é, eventos, onde você pode ter mesas redondas, você pode ter reuniões de projetos, você pode ter é, diversos eventos, muito mais avançado, e você pode, inclusive, é, fazer lançamentos para o YouTube para que aí ele possa é, fazer a live a partir daqui é isso aí